Oi pessoal, beleza? Tranquilidade? Aqui é o professor André trazendo para você mais uma questão do matemática chata, né? De regra e 3 composta. Vê bem, considere que uma máquina específica seja capaz de montar um livro de 400 páginas em 5 minutos de funcionamento ininterrupto. Assim sendo, outra máquina com 50% da capacidade operacional da primeira montaria um livro de 200 páginas após funcionar ininterruptamente um período de... Hum? Vamos lá ver... Então, vamos aos, aos dados. Ora, a máquina, a primeira máquina, monta ali o livro de 400 páginas, né? Um livro de 400 páginas num tempo de 5 minutos, né? 5 né? minutos? 5 minutos. Ali a capacidade, né? A capacidade de 100%, ok? A capacidade dessa máquina é de 100%. Uma outra máquina, aí ele vai lá, assim, sendo outra máquina de 50% de capacidade, ó, 50% de capacidade, né? É, operacional da primeira né? Ela faz aí 200 páginas Após funcionar ininterruptamente Num período de Então aqui eu tenho aqui 200 páginas E claro, ela quer saber o tempo Beleza? Tranquilo? E a gente vai fazer o joguinho aí Das setas, tá bom? Então é, 400 páginas foram feitas em 5 minutos. 200 páginas farão em menor tempo, né? Logicamente. Então, é diretamente proporcional, beleza? Ora, com 100% da capacidade, deu para fazer o serviço em 5 minutos. Com 50% da capacidade, dá, vai levar mais tempo, né? Não? É, é a metade da capacidade total. Então, leva-se mais tempo para terminar esse serviço. Então, será inversamente proporcional. Beleza? Tranquilidade aí? Então, ver bem. É, eu tenho que 5 sobre x será igual, aqui é diretamente proporcional, é 4 sobre 2, que será igual a 2, beleza? E aqui eu tenho inversamente proporcional, será 5 sobre 10, que é igual a 1 meio, ok? Vai ser 1 meio, então é 2 vezes 1, Olha que beleza de conta. Isso será igual, a vou implicar aqui, que 5 sobre x é igual a 2 sobre 2. E quanto é 2 sobre 2? Hã? 2 sobre 2 é 1. Eu passo x multiplicando aqui e isso vai ser igual a 5, que é igual a x. Então, são 5 minutos. Tá? Também levará o tempo de 5 minutos. Então, 200 páginas para serem feitas em 5 minutos com 50% de capacidade. Mas é claro, vê, se 400 faz com 100%, 200 a 50% vai também fazer em 50 minutos. Tá bom? Tranquilo? Eu espero que vocês tenham curtido essa questão também, porque eu curti de montão. Ó, oh, te inscreve aí no canal, por gentileza, tá? Só falta você. Um abração para todos e eu vejo, virei vocês lá no próximo vídeo. Tchau, tchau.